Bom dia, nossos nobres seguidores, nobres seguidoras, olha aí o carnaval chegando. Estamos aqui na Auto Show Chevrolet, na br 16 do quilômetro 2, na Vila Ivete. Quem está conosco é o Sérgio, aqui do meu lado direito, à esquerda está o Marcelo. E essa gurizada conhece muito, de boas ofertas aqui da Auto Show Chevrolet. Então vamos lá, Sérgio, bom dia. Bom dia, Marcelo tranquilo? Bom dia a todos aí, estamos então né, com um mega feirão de carnaval, né? É folia de preço para tudo que é lado, galera. Estamos com esse Peugeot 208, teto solar, câmbio automático. Então, galera, quero dizer para vocês que é uma entrada e mais parcelas de... Deixa eu ver aqui para vocês, do de 980 galera, então tá muito barato, né? Essas parcelas, vem aqui conferir os valores né? com os nossos vendedores, que com certeza vai ser o melhor negócio da cidade. Legal, do meu lado esquerdo, o Marcelo de azul, auto show, o cara já show também, e vai contar para nós como é que vai acontecer, está acontecendo a projeção desse carnaval, Marcelo, conta para nós aí, bom dia. Bom dia, bom dia povo, tudo bem, bom dia Marcelo. Pessoal, vocês estão à procura de caminhonete, S10, Touro? Então, temos caminhonete diesel, temos caminhonete flex, pessoal. E a grande novidade, que é só aqui na Auto Show, temos... O lançamento do Gruzen RS, pessoal. Temos todas a linha de Onix. Pessoal, vocês estão à procura de qualidade, conforto, com certeza. É aqui na Auto Show que vocês vão encontrar. E lembrando, pessoal, que na Auto Show sempre é o melhor negócio. Venha até os nossos vendedores, venha até a nossa loja, tomar aquele cafezinho pode ter certeza que aqui na Auto Show sempre vai ser o melhor negócio. E com certeza, pessoal, vocês estão à troca, estão precisando de troca, querem um carro novo, venha até a Auto Show, que vocês vão fazer um grande negócio. Tá legal, que dupla, hein? Marcelo, Sérgio. Pessoal, à disposição de vocês, vocês estão nos acompanhando. Carnaval, troca de carro, seminovo, novo. É tudo aqui na Auto Show Chevrolet Sempre o melhor negócio para você. Sérgio, telefone. 36419000, galera. Entre em contato, né? Que, que vamos fazer o melhor negócio. E mais uma coisa: toda a linha de carro zero com taxas especiais. Então corre só nessas quinta, sexta e sábado. Beleza, galera? Legal, obrigado então a essa dupla dinâmica, Sérgio e Marcelo, Auto Show Chevrolet na BR-116, aqui no quilômetro 2, estamos na rua Tenente Geronazo, na Jardim América, Auto Show Chevrolet, sempre o melhor negócio para vocês que nos acompanham, nos acompanham no Rio Mafra Mix.